Pastor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí nesta oportunidade, nesta ocasião aqui, onde estamos já falando da lição 9, a visão do vale de ossos secos. Essa lição é maravilhosa, esse tema né? é muito conhecido, foi muito pregado por muitas vezes, mas vamos meditar um pouquinho mais. Dentro do contexto né, é, dessa nossa lição, e um foco especificamente o livro de Ezequiel, ok? É, para quem está assistindo a primeira vez, meu nome é Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem e estamos aqui para servir os amados. Vamos lá então, a visão do vale de ossos secos. Veja, no seu texto está em é Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, Onde nos disse, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu os sabes. Ezequiel 37, 3. A verdade aplicada, disse, a genuína restauração espiritual <coughs> produz fidelidade comprometimento com a palavra de Deus e um viver para a glória de Deus. Então, aqui nós vamos ver tá? uma questão né, de que Deus propõe uma restauração, vai ter uma restauração, e essa restauração produz fidelidade e comprometimento com a palavra e um viver para a glória de Deus. Então, nós temos três objetivos aqui, Primeiro, explicar que o plano divino inclui restauração. Depois, ressaltar que Deus pode fazer mais do que pensamos e mostrar os resultados da restauração divina. Nosso texto, texto de referências tem esse o 37, versículos 1 e 2, depois o 5 e depois o 10. Tá? Aí você lê aí tranquilo que eu vou para a introdução, onde ele nos diz assim, essa visão revela que Deus é poderoso para levar adiante seu propósito de ter um povo que viva de acordo com a sua vontade, para testemunho de todas as nações e a glória do seu nome. Olha só, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, né? Deus chamou Abraão, e prometeu que da sua semente, ou, ou nas suas sementes seriam benditas todas as nações da terra, mesmo que a semente de Abraão, né, os descendentes, de vez em quando eles sair meio fora, mas sempre tem os remanescentes, e Deus vai trabalhar com esses remanescentes, aqueles tementes a Deus, para que venha se cumprir os seus planos, tá? Então, é, mesmo que alguns é, não... Estão vivendo o propósito, mas sempre tem alguém que está temente a Deus dentro da semente de Abraão, e Deus usa, tá? Estes, né? Já é Deus promete, mas a promessa vem se cumprindo naqueles que se comportam, encaixam, vivem, né? Conforme esse plano que Deus tem. Então, o plano divino inclui restauração. Aí nós temos três subtópicos: ações divinas para a restauração, uma visão da situação espiritual e o profeta como instrumento de Deus. Vamos lá. É provável que Ezequiel seja um dos mais lidos e usados em pregações. O profeta recebe uma mensagem que aponta para o plano divino de restauração. Então o fato desse texto é ser um texto assim que nos leva a uma esperança, né? uma restauração por isso é muitas vezes né, pregado essa mensagem, usado por muitos pregadores. Né, o vale dos sussussexos. Né, o profeta mostra um plano. Existe o plano de Deus de restauração. Olha, desde o jardim do Éden, né, assim que o homem peca, né, vocês lembram que Deus já vem com o um plano. Ah, e, e isso, para nós, seres humanos, tá é fantástico. É, por quê? É, porque é, Deus sabe das nossas fraquezas, das, das nossas limitações, mas Ele sempre abre uma nova oportunidade para que nós possamos né, é, encaixar-se no seu plano. tá? Então, Deus está pronto a restaurar sempre tá? as pessoas, dar oportunidade a elas. É importante que o estudo de Ezequiel, 37, seja feito dentro do contexto do capítulo 36, versículo 16 né, ao 38. Tá? Ou seja, nós temos todo um contexto por trás, né, onde Deus trará de volta o povo das nações para a sua terra. Né? Ou seja, vocês lembram, nas, nas, nas anteriores lições falamos que Israel... Como nação, se dividiu em duas. Depois, em 722, o Reino do Norte foi levado em cativeiro. Depois, em 586, né, é a última leva e a destruição de Jerusalém, né, que são levados em cativeiro para a Babilônia. Tá? Então, é, aí, é, estas pessoas que estão agora no cativeiro, elas sabem que Israel... Ou, aliás, o reino de Judá, em Jerusalém, foi queimado, os muros ca... estão derrubados, a... o templo foi destruído, né? a arca do concerto sumiu. Né? Ou seja, eles estão numa circunstância, num estado, tá? que, assim, meu Deus, é... não tem mais esperança. Né? Não tem mais jeito. Se você vê a distância de Jerusalém indo né, pela... A, a chamada crescente fértil né de Jerusalém para limpar a babilônia tá? não é muito perto não tá? é longe tá e mais ainda naquela época que era na base a pé ou jumento, camelo cavalo né então é, veja é, para eles tá dentro de contexto né assim é difícil acreditar, tá? Então, Deus trará de volta o povo das nações, né? É, só que para isso ele vai purificar das imundícias, vai dar um coração novo e vai dar o seu espírito. Neste contexto, nós estamos tendo já né, uma mensagem né, que Jesus vai conversar com Nicodemos. né? Que já estava escrito essa mensagem, que Deus daria do seu espírito, coração novo. É o que Jesus disse: importa nascer de novo. Nascer de novo é justamente isso, tá? ter um novo princípio de vida, que é a, é a pessoa do Espírito Santo nos direcionando. Uma visão da situação espiritual. Veja, mais uma vez, Deus revela ao profeta a situação do povo. Agora, por intermédio de uma visão de grande impacto, numerosos ossos sequíssimos. Né? Eu acho interessante essa forma que Deus enfatiza. Estão secos, sequíssimos. Né? É, veja, o que, que é isso? Né? Deus está dizendo, estas pessoas né, chegaram a um, este a um estado extremo. Né? Essas pessoas se endureceram tanto, essas pessoas... É, se fecharam um tanto dentro dos seus estados dos seus, é, conceitos das suas verdades né, que estão igual a mortos que já há muito tempo morreram e estão só os ossos sequíssimos o que que é isso é o estado atual daquela daquele grupo naquele momento tá aquelas pessoas se endureceram seu coração você lembra? que eles chegam a dizer né, que Deus está errado, né, porque eles não mereciam estar nesse castigo, nesse cativeiro, porque quem pecou foi seus pais. Então, são ossos sequíssimos. Então, só com uma consciência do estado atual, é possível ter uma perspectiva de possibilidade de viver o estado desejado. Ou seja, se eu compreendo qual é o meu estado atual, se esse povo de Israel, né, ou do, de os judeus, né, entendessem qual era seu estado, tá? Aí sim eles poderiam planejar um estado é, desejável, né? Ou seja, meu Deus, eu queria estar em Jerusalém, ok? Mas você entende que precisa fazer algo? Você entende que precisa tomar algumas decisões, tomar uma postura? Porque se nós continuarmos a fazer o que sempre estamos fazendo, nós vamos ter os mesmos resultados que sempre estamos tendo. Tá? Então, aqui, Deus mostra, tá? diz, olha, vocês estão a assim, cio, né? num estado que é impossível naturalmente. Né? Naturalmente, de fato, tá? os recursos naturais dos judeus na Babilônia não lhes dava nenhuma esperança. Não tem como eles se reunirem como um grande exército para saírem né, do cativeiro. Vocês lembram que quando Israel saiu do Egito, né, é interessante isto, porque Deus tira eles com mal forte do Egito e lhes coloca na terra, lhes dão o um reino, lhes dão a terra e se forma o um reino. Tá? Mas agora que eles já estavam no topo, no reino, desfrutando o reino, esquecem de seu compromisso com Deus e eles voltam a um estado zero, nunca tiveram de novo, sem estar mais na sua terra que Deus decidera, tá Então, é, é difícil realmente, né? é, eles agora estão impossibilitados, não tem nenhum recurso natural para que os leve de volta. Então, igual estão mortos, igual ossos sequíssimos. Então, Deus tem um plano, né? o plano de Deus, né? é, o profeta aqui como instrumento de Deus, né? mostra o quê? Né? Existe o amor de Deus, a graça de Deus, né? o amor de Deus vai tomar algumas iniciativas com a sua graça, a graça vai se manifestar, só que essa graça que se manifesta na vida do povo, né, é, não é só para beneficiar o povo, mas é para que eles tomem uma consciência de que eles estão sendo escolhidos como instrumentos do Senhor, tá? Os mesmos que são alcançados pela salvação são também vocacionados para anunciá-los, tá? Então, isso é isso importante, tá? É, quem é? Tá? Quem está sendo, né? Alcançado, tá? É, pelo Senhor, né? Ele não está sendo alcançado somente, tá? É, ah, estou salvo e está tudo ok para mim. É, eu estou salvo para o céu, glória a Deus e só. Não, né? Aqui, o amor de Deus vem, a graça se manifesta, salvando, só que com um propósito de que eles sejam instrumentos do Senhor para alcançar as nações. E isso é importante que nós tenhamos em consciência também para a nossa igreja do Senhor. tá O amor de Deus se manifestou para conosco, a graça de Deus se manifestou nos trazendo salvação, mas a nossa salvação tá é, tem um propósito, que nos manifestemos isto para alcançar as pessoas também. Amém? Então, há essa vocação né, para anunciar sua palavra, o seu nome. O poder de Deus para fazer mais do que pensamos. Há esperança, né, o anúncio da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. Quantas vezes na história na história humana, né, ou da humanidade, a manifestação do poder de Deus e o resultado produzido surpreenderam e superam as maiores expectativas. É interessante, né? É, quantas e quantas vezes na história a, da humanidade, né? Deus se manifesta, né? Quantas vezes Deus te surpreendeu? Você já lembra de algumas vezes que Deus te surpreendeu, né? É, quando te abençoando da forma que você não esperava, tá? É interessante, né? É, quantas vezes... Né? Deus, né, é, se, nos é, surpreendeu, tá, na história da humanidade, né, quantas vezes na história da humanidade, né, a manifestação e o poder de Deus, né? e o resultado produzido surpreenderam e superaram as maiores expectativas, tá, eu mesmo me lembro várias vezes que quando eu menos pensava assim, Deus me surpreendeu né? e a gente cair no choro de alegria, né, como Deus né? ele tem cuidado com nós, de nós assim de uma forma maravilhosa né? é, assim fantástico né então Deus sempre tem tá se você começar a lembrar eu tenho certeza que você vai ter razão também para agradecer a Deus por quantas vezes Deus te surpreendeu então a esperança né ah, e aí vem o texto né a palavra do Senhor né? ao profeta Poderão viver esses ossos? Olha que pergunta que Deus faz ao profeta, né? Deus mostra os ossos sequíssimos. Eles poderão viver? E o profeta, veja que resposta linda de Ezequiel. Ezequiel, ele não dá a sua opinião conforme o seu parecer próprio, mas ele volta isto para o Senhor, ele disse, Senhor Jeová, tu não sabes. Tá? Ele não disse sim ou não. O profeta Ezequiel, né, ele é muito sábio. Ele não manifesta né, a, nada a ser positivo ou negativo. Ele disse, tu sabes, Senhor. Tá? Ou seja, se o Senhor disser que sim, é sim. Né? Se o Senhor disser que não, é Não. Tá? É, o senhor sabe né? então quando nós pensamos nisto tá, e isso é uma dependência Tá, é, se eu não tenho experiência com Deus ainda né, eu posso é, me atrever né? a confiar naquilo que ele disse tá. e você vai ver que à medida que a gente vai tendo experiência com Deus cada dia é mais gostoso tá? é, ser atrever a confiar no senhor, né? Porque aí a gente vai descobrindo que vale a pena, tá? Vale a pena, é confiar nele, o senhor disse, tá dito, né? Em Efésios três, vinte, o apóstolo Paulo disse assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, olha só, tudo, muito mais, abundantemente, além Daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera, que, ou, ou que em nós opera. É, que texto lindo. Né? Esse texto é maravilhoso, digno de ser decorado, né? Digno de a gente ficar pensando nisso, tá? Porque às vezes a gente pede algo a Deus e nós pedimos segundo as nossas expectativas... E aqui nos diz o texto que Deus é poderoso para fazer tudo. Tudo, tudo, muito mais. Pensa, né? O que você tem pedido? Como tem sido as suas orações? O que você tem pedido a Deus? Está dizendo, Deus é poderoso para fazer isso que você pediu, só que muito mais abundante além daquilo que você pediu e até chegou a pensar, tá? Muito mais. Agora, segundo o poder que opera em nós. Então, deixe o poder do Espírito Santo operar na tua vida. tá? Deixa o Espírito Santo te direcionar, tá? porque é segundo o poder dele em você que Deus vai agir. Tá? Deus vai te dar através do poder do Espírito Santo que está em você. A fonte daquilo que você está precisando, querendo, está no Espírito Santo que habita em você. Tá? É o poder que opera em nós. O mesmo o Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está em nós, está em você. Ok? Os prisioneiros israelitas, olha só, sem nenhuma força política, haveriam de formar uma nação. Olha o que Deus está dizendo. Vocês vão sair do cativeiro, mesmo... Tá? não fazendo uma revolta política, né? Deus vai agir, tá? Sem nenhuma força moral, ou seja, é, lá em Jerusalém eles tinham o apoio do templo, eles tinham apoio dos sacerdotes, dos levitas, eles tinham o apoio ambiental porque eles estavam na sua terra, tá? Ou seja, eles tinham o apoio moral. Mas agora, sem nenhuma força moral, iam vencer a idolatria e formar uma religião pura. Você lembra que lá em Jerusalém o povo sempre estava indo atrás da idolatria, sempre estava indo adorando outros deuses e não conseguiam dominar essa a força que eles escravessavam. Agora, no meio da idolatria da Babilônia, eles iam criar uma postura, tá? e vencer a idolatria no meio do, o, do reino da idolatria. Isso é interessante. Né? Isso tudo aconteceria como? Não por força, nem por violência ou poder, mas pelo Espírito do próprio Deus. Né? Zacarias 4,6. tá Veja só. Está dizendo o Espírito Santo vai agir. O Espírito Santo vai operar. É interessante porque Deus permite que uma, um novo império, o Império Medo-Persa, se levante e o rei novo né, do império, tá? ou o rei do novo império, né, Medo-Persa, ele vai dizer, -se, ó, Deus mandou eu né, é, patrocinar o retorno dos judeus para sua terra e construir o templo. Olha só, Israel não fez nada, Deus fez. Eles não têm mais força moral, tá? mas quando eles percebem, eles entendem tá? pelo Espírito Santo tá? que é, não vale a pena a idolatria. Tá? Não vale a pena. A idolatria, a única coisa que fez com eles, né? ter outros deuses, priorizar outras pessoas e não Deus, foi afundar eles no, choro, no charco de lodo, afundar eles na miséria. Tá? Irem cativeiro, perderem tudo que Deus lhes tinha dado Então agora eles têm consciência plena tá, Através do Espírito Santo tá, Que não vale a pena né, ficar entre dois pensamentos O anúncio da palavra de Deus A ordem de Deus para Ezequiel foi Profetiza sobre estes ossos E disse-lhes Ossos secos Ouvi a palavra do Senhor interessante porque esse é o papel tá? esse é o papel do profeta é somente dizer falar tá? aquilo que Deus disse o papel do profeta não é se preocupar se os ossos vão ou não vão viver o milagre vai ou não vai acontecer? Não, isso não, isso não é a minha preocupação como profeta. A minha preocupação, a tua preocupação como cristão é só falar. Assim disse o Senhor. Pronto. Tá? É só isso. Tá? Se você é fiel para fazer o que Deus manda fazer, Deus não será fiel para ele fazer o que ele disse que vai fazer? Claro que ele vai fazer. Né? Então, disse... Ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Mas aqui o 36 apresenta um cenário muito desolador. Ossos sequíssimos e a seguir descreve uma tremenda mudança a partir da ação contínua da palavra de Deus e do Espírito Santo da semelhante forma de Gênesis 1, 2 e 3. O que acontece em Gênesis 1, 2 e 3? Está tudo sem forma, é vazio nada acontece, né? está tudo ó, um caos, em Ezequiel 37, Deus mostra, ossos sequíssimos, tá? não há esperança, não tem como tá o próprio povo fazer algo, estão como mortos, como ossos sequíssimos. Mas aí vem o quê? A palavra do Senhor. Lembra em Gênesis que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, tá? E vem a palavra, assim diz o senhor, né? O senhor fala, haja luz, o senhor fala, haja isso, haja aquilo e o Espírito Santo presente e a palavra vindo, o milagre acontece. Aqui em Ezequiel 37 tem a mesma coisa, assim diz o senhor, ossos, né? Secos, né? Ela é profetisa, né? E o Espírito vem e dá vida. tá? Então, é Deus que faz. tá? É, nosso papel é falar o que é para falar. Um viver com o povo de Deus, um viver de acordo com a palavra de Deus e um viver para a glória de Deus. A obra da restauração inclui vivificação para um novo viver. Tá? Ou seja, é, quem ressuscita ou quem é restaurado é para ter ou andar em novidade de vida em vários versículos há expressões indicando povo de Deus, ou seja, esse aqui é o 36, 37, Deus não desistiu de ter um povo para seu nome. Tá? É interessante isso, tá? eu não sei como dizer assim, né? Como é que Deus ama tanto o ser humano, lhes dando oportunidade atrás de oportunidade? Deus não desiste. Né? Adão intencionalmente e Eva, né? Eles escolheram não crer nele, mas ele insiste, vai atrás de Adão. Caim e Matabel, Deus vai atrás de Caim, conversa, né? E Deus vai insistindo, dando oportunidade às pessoas, de ser um povo para o meu nome, eu vou ter um povo para meu nome, eu sei, e no fundo, no fundo, que vocês querem também isso, né? E este estado de povo de Deus, envolve exclusividade, comprometimento e propósito, tá? Vai ser um povo para ele, comprometido com ele, tá? E seguindo, vivendo segundo o seu propósito. Um viver de acordo com a palavra de Deus. O profeta anunciou que o povo restaurado seria fiel às leis e aos princípios divinos, e zelosos em praticar os seus estatutos. Olha só, é, eles não têm forças próprias, mas o Espírito Santo vem. Né? Então, Deus transforma suas motivações e ele se capacitará a viver de acordo com a sua palavra. Olha só, tá? É como Deus trabalha. né? Porque Deus percebe, e tá? Deus sabe, nós às vezes não percebemos isso tá que é aquilo que eu estou fazendo tem uma motivação que está me levando a fazer eu estou valorizando algo por isso que eu faço aquilo que eu faço tá mesmo às vezes que eu não queria fazer né quando Paulo em Romanos 7 fala do homem sem Cristo né que ele é não quer, mas acaba fazendo, está é escravo. Por quê? Porque tem uma motivação, tem uma intenção que ele move, tem um valor que o move, tá? Então, o Espírito Santo, ele nos esclarece dos reais valores da vida e assim nós podemos escolher com sabedoria e assim o Espírito Santo nos capacita para fazer as, as escolhas certas e assim viver segundo a sua palavra. Amém? É, um viver para a glória de Deus ainda, a restauração também aponta para testemunho a todas as nações acerca de Deus. Né? Ou seja, como nós já dissemos anteriormente, é Deus nos salvou, mas não é para ficar sentadinho na igreja, né? somente. Tá? É, somos salvos tá? com um propósito. É, João 15, 8, disse Jesus: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. tá? Então, existe um, um propósito de existência, de estar enxertado na videira verdadeira: é dar fruto. Com o fim de sermos para louvor de Sua glória, de seu apóstolo Paulo em Efésios 1, 12. Então, você existe. Tá? Nós existimos para que Deus seja glorificado em nossas vidas mediante o nosso testemunho. Essa é a razão da existência da igreja, tá? No momento que nós não estamos mais testificados do Senhor, acabou, né? Nós não somos mais igreja, tá? Nós insistimos com esse propósito, de alguma forma, tá? Testificar, tá? da presença de Deus, da palavra de Deus, né? da sua mensagem. Existe esperança para o ser humano ter uma vida nova né? na presença de Deus. Amém? Bom, nós explicamos que o plano divino inclui restauração, ressaltamos que Deus pode fazer mais do que pensamos e mostramos os resultados da restauração de vida. Meus amados, Deus abençoe, muito obrigado pela sua participação e compartilhamento, deixando seu like, sua curtida, tá? E é, eu lembro, né, que estarei é, dando daqui a pouco, tá, o, o meu telefone, tá, Para vocês entrarem no grupo para receber os slides. A paz, senhor, Deus abençoe, uma boa EVD para vocês.